Pessoal, é, eu peço desculpas, mas eu não vou conseguir usar o slide em modo tela cheia, tá? Se fizer isso, ele não grava. Bom, em relação às tendências em serviços, o que, que a gente conseguiu descobrir e analisar durante o processo de revisão de literatura? É, de acordo com essas instituições, uma das principais tendências em serviços em bibliotecas é a impressão 3D. Ainda tem se discutido e debatido o uso da impressão 3D, né? mas é, a gente tem visto muitas universidades, especialmente a Universidade Pública de Toronto, na qual ela disponibiliza um aparelho de impressão 3D. Tem um profissional, que eu acho que essa também é uma barreira, né? que sabe utilizar o, a impressora e sabe capacitar e treinar os usuários a utilizar esse, esse serviço, essa tecnologia de impressão 3D. E é, em alguns locais, acho que acredito que na maioria dos locais, o usuário paga pelo serviço. Então, paga pelo plástico, né? Porque você gasta o plástico para produzir né? suas peças. Então, é, é uma tecnologia... Cara ainda, né? Se bem que existem alguns equipamentos que não são tão caros assim, que são tecnologias de impressão 3D um pouco mais simples, mas ainda é uma tecnologia que ainda tem sido de, é, debatida e discutida a sua relevância em bibliotecas, especialmente em bibliotecas universitárias, tá? É, mas é uma tendência em serviço, tá? Para é, bibliotecas. Outra tendência é impressão sob demanda, tá? O que é impressora sob demanda? É quando a própria biblioteca, a instituição, possui uma impressora de larga escala, que é uma impressora que é desenvolvida para editora, tá? Então, ela tem um custo alto, com certeza, mas ela serve especialmente para impressão de material bibliográfico apenas é, após a demanda do usuário. Então, eu não vou é, precisar comprar milhares de exemplares de livros e deixar eles estocados na estante, né? Vocês sabem que existe uma lei, que é a Lei de Zift, que é a Lei 8020, e a Lei de Pareto também, que diz que a gente só usa 20% do que a gente utiliza e 80% fica inutilizado, né? Se a gente for usar o exemplo das nossas roupas, do guarda-roupa, acho que essa lei se aplica muito bem, né? A gente acaba usando 20% do que a gente compra e 80% fica estocado. Então, a impressão sobre demanda, ela vem no sentido de é, otimizar recurso, economizar com aquisição de acervo e imprimir apenas aquilo que o usuário demanda, tanto em quantidade quanto em número. Às vezes, o usuário ele só precisa de um capítulo, de um livro. Ele nunca é um livro inteiro, nunca é um livro dessa grossura, né, para levar para casa. Mas qual que é a principal barreira para que essa tecnologia ela de fato se popularize nas bibliotecas do mundo? A questão de direitos autorais, né? Como é que eu vou imprimir e reproduzir um livro, um capítulo ou um livro inteiro, é, se esse livro é protegido por direitos autorais? Então, a priori, esse tipo de tecnologia de impressão sob demanda, ele faz sentido e é utilizado para obras de domínio público, né? para obras que, é, além de direito autoral, a, os direitos do autor já caíram em domínio público, ou para obras que já foram criadas com licença para livre distribuição e, e impressão tá? e, e compartilhamento, para obras que têm licença Creative Commons, então ainda é uma questão bastante polêmica por conta disso. Outra tendência é a questão da, de que todas as bibliotecas, é, especialmente as bibliotecas nacionais, eu vejo elas com essa função, que elas exerceriam a função de digitalizar e preservar todo o conhecimento de um estado, de, de, um, de um país ou de uma cidade, quando se trata de uma biblioteca municipal. Então, todo aquele conhecimento ele vai ficar registrado, ele vai ser digitalizado e ele vai ser preservado em longo prazo e ele vai ser disponibilizado em base de dados, em bibliotecas digitais para o mundo inteiro. Então, uma das iniciativas que já existem atualmente é a Biblioteca Digital Mundial, né? que é uma biblioteca que... Todos os livros do acervo que já caíram no do domínio público estão sendo digitalizados e estão sendo traduzidos para diversos idiomas. Então, por exemplo, a gente tem um produtor, um autor é, daqui de Florianópolis que, que a gente poderia digitalizar a obra dele e traduzir essa obra é, e disponibilizá-la para o mundo inteiro ter acesso. Né? Então, pensa, a gente poderia consultar obras em japonês, em alemão, em francês, em inglês. Então, é, essa, esse projeto é um pouco, é, digamos que, ousado e que vai ser realizado apenas daqui a muito tempo, né? A gente vai ter tudo a ser digitalizado. Ou, talvez nem tenhamos mais a, a tendência é que as bibliotecas sejam responsáveis pela produção, preservação e curadoria dos dados dos é, autores locais. Tá? Outra tendência é a questão da assessoria de direitos autorais na web. Isso é muito importante, pessoal, porque que a gente tem ah, alguns escritórios, alguns setores e funcionários responsáveis na, na biblioteca pela questão de direitos autorais, que dão palestras, que falam que é plágio, é, como citar uma fonte, fazem oficinas sobre como utilizar gerenciadores de referências bibliográficas, apresentam fontes de informação confiáveis, mas tudo isso ainda está dentro do âmbito da, especialmente da publicação impressa, mas a gente sabe que a, a internet, o mundo digital, virtual, é um mundo que ele é totalmente paralelo ao mundo real, né, então são outras regras, outras instâncias, outras leis, né, tem que a é questão da da, da pirataria digital, então a, a questão do plágio, a questão da reprodução é, sem autorização do autor, então acho que ainda tem muitas questões que a gente ainda precisa conhecer, estudar, investigar, né, para que a gente consiga chegar a um patamar de nível de conhecimento de legislação mesmo, de direito autoral, só que no contexto da web. Isso, é, a questão da alfabetização digital é uma coisa que a gente já vem vendo e, e presenciando no contexto das bibliotecas, especialmente das bibliotecas universitárias, mas lá fora, na Europa e nos Estados Unidos, a gente vê muitos exemplos de alfabetização digital mesmo para idosos e para crianças, né então a gente sabe que tem um público que acaba ficando marginalizado o acesso à informação digital, que são os ditos analfabetos digitais, e o bibliotecário ele tem com certeza competência para dar e para vender para fazer esse processo de alfabetização digital, tanto a aprendizagem presencial quanto a aprendizagem online, né? que seria as formas de aprendizagem híbrida, tanto presencial quanto online. Então a gente pode criar cursos de capacitação, é, de como utilizar os serviços da biblioteca, de como consultar os catálogos, é, de como consultar um e-book para que a gente consiga de alguma maneira reduzir as desigualdades digitais. E especialmente, pessoal, hoje nós vivemos na época das fake news, da desinformação, de fontes falsas. Então é papel nosso, enquanto bibliotecário, enquanto profissional da informação, auxiliar as pessoas, apresentar a elas o que são fontes de informação confiáveis, como buscar uma fonte de informação é, que parâmetros a gente tem que identificar dentro de uma fonte digital para saber se ela é verdadeira, para saber se ela é falsa, enfim. Então, acho que a gente tem muito caminho ainda e que a gente poderia contribuir muito com a nossa comunidade, com a sociedade, utilizando esses conhecimentos que nos são dados e fornecidos ao longo da graduação. A questão orientada pela demanda, eu acho que uma outra tendência fortíssima e eu acho poderosíssima, porque a verdade a gente só vai adquirir qualquer item de acervo, seja impresso, seja ele digital, apenas a partir da demanda do usuário. Então, a gente consegue reduzir recursos enormemente fazendo isso. Né? Então, às vezes eu não preciso assinar um conjunto de mil 5 mil periódicos, porque às vezes o usuário ele só quer um único artigo, né? Ou às vezes eu só quero um capítulo de um livro digital. Então, por que, que eu vou fazer a assinatura de milhares de e-books e pacotes de e-books sendo que eu poderia, eu só quero um capítulo de livro, né? Então, é, é óbvio que isso ainda não está disponível em larga escala no mercado, mas se uh, os bibliotecários e os diretores de biblioteca começarem a cobrar isso, dos, das grandes editoras e dos, dos produtores de desse conhecimento científico, se isso começar a passar a virar uma demanda de mercado, eles vão começar a fornecer isso, a vender aquilo exatamente que eu quero, e não pacotes, né, que vocês sabem que assinatura de periódico é uma coisa que custa bilhões para o país, para cá, é uma coisa bastante onerosa. Editoração de e-books e periódicos, a gente já tem visto isso aqui no Brasil, mas especialmente lá fora, muitas bibliotecas, especialmente bibliotecas universitárias, têm feito esse papel de serem editoras, produtoras, de preservarem né? e fazerem todo o fluxo de editoração de periódicos e a tendência, acho que talvez a, a novidade seria, com também a editoração de e-book para produção de material é, educacional. Né? Tem muita muito universidade que tem curso de educação à distância, e a, os bibliotecários e a biblioteca poderia servir de apoio quanto à normalização, quanto à formatação e quanto todo o processo de fluxo de editoração desse livro que nasce em ambiente digital e fica e permanece nesse ambiente digital. Empréstimo de dispositivos móveis, é, a gente vê muito lá fora, né, na Europa, principalmente nos Estados Unidos. É, aqui no Brasil é, eu vejo timidamente algumas bibliotecas. Na Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem um empréstimo de notebook, mas não é em larga escala, é uma pouca quantidade, acho que são cinco, se eu não me engano, também não tenho certeza em relação a isso, mas você entrega a sua identidade, se identifica, comprova que é aluno da universidade, você precisa do computador para fazer algum trabalho, alguma pesquisa, você tem um tempo de utilização e ao final você devolve ele, ainda não é um empréstimo domiciliar mas na, em bibliotecas públicas de Nova York, por exemplo, eles fazem um empréstimo domiciliar de tablets para pessoas carentes, pessoas que não têm condições financeiras é, de bancar e de ter um dispositivo, né, como tablet, iPod, enfim. Bom, é, em relação aos serviços, foram esses né, que eu comentei, entre outros que vocês podem constar com mais detalhes, na, na, na finalização da tese, mas agora eu queria apresentar especificamente algumas tendências em relação às tecnologias.